Um CAPÍTULO DA DEVOLUÇÃO Hoje venho dizer-te que morreste E que velo o teu corpo no meu leito Um corpo estranho e surdo Um corpo incompreensível Aquele desespero que deixou de ter forças Para erguer os portais do outro reino Tristeza de menino a quem tiraram tudo. Até a tinta e as flores e o prazer de gritar. Esse foi visto. Deve subsistir, porque é a tua maneira de tomar banho no cosmos. Olhar o cosmos como os que ainda podem interrogar as ondas e morrer. Mas tu ainda não sabes a que ponto morreste. Vais até à janela... Aspiras com cuidado o oxigênio que o espaço te oferece. Apontas rindo a meiga criatura que pela rua arrasta a sua condição de animal fulminado. Depois, olhas para mim. Olhas as tuas mãos. E elas, ambas, tão claras, tão seguras, são as mãos de um soldado a arder em febre. Aves, a percorrer o seu novo deserto. Mas tu sabes, tu viste, e mais do que eu, a mão do homem é doce e iluminada, como a noite, como um rasto de fumo sobre os hospitais. Tivemos uma história, mas a história foi-se, em fileiras angélicas e gratas, a fazer amanhã de outras paragens, outra sombra, outros olhos semelhantes. Noutro leito, nas nuvens, deito os teus cabelos, o teu cansaço e a minha miséria, os teus braços e os meus, altos como cidades, altos como flores. para o automóvel lá embaixo. E eu não tenho mais que descer as escadas, fechar ainda a porta do teu quarto, atravessar de um pulo a minha própria vida. Agora posso sonhar até deixar de te ver. Belo rio sem lágrimas.